Eu sou o Gabriel Jordan e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 600 unhas postiças que eu comprei na Shopee. Eu tava fuçando pela internet procurando modelos de unhas postiças que tivessem a ver com os modelos de unha que eu uso, né, gente? Bailarina, transparentes ou então mais leitosinhas, assim, tipo essas aqui. E me deparei numa loja na Shopee que tinha vários modelos de unha e comprei 6 caixinhas com 100 tips cada um. Então eu tenho 600 unhas postiças aqui. E, gente, eu paguei 63 reais em 600 unhas. Então, tipo, ficou muito barato, se essas unhas aqui forem boas eu vou poder usar essas unhas 60 vezes né, e vocês sabem que eu uso muita unha eu troco muito de unha, eu gravo várias unhas no mesmo dia, então se você estiver curioso pra conferir o que que eu vou achar dessas unhas, o meu unboxing aqui delas já vai deixando seu like aí embaixo, se for novo por aqui seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo, e claro, continue assistindo Então, gente, eu vou começar mostrando as unhas pra vocês, né? Eu pedi seis, assim como eu falei pra vocês, seis pacotes de 100 cada, então tem 600 unhas postizas aqui Eu tô com o meu computador aberto aqui na minha frente pra eu conferir todas as informações E eu pedi no dia 15 e eu recebi no dia 29, eu moro no Maranhão, né, gente? Tudo isso veio de São Paulo, eu acho, mas eu não tenho muita certeza Mas o que importa é que na Shopee eu encontrei Várias e várias e várias variações dessas unhas postiças, tanto lisas como todas as que eu pedi, como já decoradas. Inclusive, se vocês quiserem que eu peça umas decoradas e mostre aqui no canal pra vocês, comentem embaixo. Mas o estilo que eu sempre uso, gente, são esses modelinhos aqui, olha: bailarina, que nesse tamanho aqui é um tamanho bom pra mim, não é pequeno demais, eu não preciso ficar cortando. E nessas variações, ou transparente ou então branquinha, né, leitosa, que aqui às vezes chamam de natural, né. E eu também comprei essas rosinhas aqui, que pelas fotos eu achei que ia ser diferente. Eu achei que ia ser um rosa mais nude, assim, gente sei lá, mas vamos testar. Eles tem, tipo todas as cores que tem lá. A natural e a rosa vieram com esse encarte aqui de nail salons for professional nail assortial sizes gente, tá tudo escrito errado aqui era pra ser assorted, que era, tipo assim tamanhos aleatórios, variados e gente, pelo amor de Deus, se os tamanhos aqui dentro tiverem bagunçados, eu vou de arrasta pra cima, porque eu não vou organizar não, eu vou comprar outras unhas e usar no lugar mas as transparentes têm um encarte diferente, gente. Elas vêm escrito só Ó, exotique. E vem com 100. Mas eu acho que os tamanhos estão organizados sim, gente. Vendo aqui, ó. Tá tudo bem bonitinho. A embalagem é bem vagabundinha, tá, gente? Mas é óbvio que eu não ia cobrar mais do que isso. Inclusive, gente, parece que baixou o preço. Eu tô vendo aqui na Shopee. O mesmo anúncio que eu comprei tava entre 999 e R$14,99. Agora tá entre R$ e R$8,99, gente. Tá com 50% off. De acordo aqui com eles. Eu quero muito colar a rosa, porque é uma que eu nunca colei antes. Assim, já pronta a rosa. E, gente, eu quero saber ver como é que abre isso aqui sem voar tudo. Olha só, gente, eu vou tirar um aqui pra gente dar uma olhada. E olha só, gente, o formato da unha é bem legal, mas o que, é que eu já odiei dessa unha? Ela não tem o número. Focando nos meus olhos, mas aqui atrás era pra ter um númerozinho, como a maioria das unhas postiças tem, pelo menos as minhas unhas postiças favoritas tem. Essa aqui não tem, você tem que ir selecionando o tamanho pro seu dedo por tentativa e erro. Surpreendentemente, deu certinho no meu polegar, né? A primeira aqui que eu peguei. Então já vou separando, já é um ponto negativo, fora a embalagem, que é muito frágil, mas eu também não cobraria nada muito, assim, resistente em termos de embalagem de um unha, unha postiça tão barata. Na verdade, eu cobraria sim, gente. porque aqui na minha cidade, eu compro 500 unhas postiças por 50 reais, tudo numa embalagem só. Então, se você for dividir, sai mais barato. Elas, inclusive. Mas essas aqui são mais legais, tem mais opções de cores. Separeia do polegar. Indicador. Gente, nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma, tem número. Que pena! Descobri o do indicador também. Tá muito difícil de mostrar, mas já já eu ajusto a câmera pra vocês verem melhor, gente. E por fim indicador, gente. Já selecionei todos os meus tamanhos aqui que eu não vou saber dizer os números pra vocês, mas vamos já testar. Então, gente, já estou aqui com todas as unhas em mãos. Eu vou até dar uma organizadinha nelas aqui pra vocês verem melhor. Separei todos os tamanhos da unha rosa porque é a mais diferente de todas pra mim. Porque de postiça é a que eu nunca testei ainda já uma coloridinha já rosa. Sempre compro ou transparente ou natural, e dessa vez eu comprei essas rosinhas aqui também pra testar eu vou começar colando do dedo mínimo né, lá médio e só então a do indicador e polegar, tá bom? uma coisa que eu prestei atenção dessa unha, que infelizmente eu não gostei tanto, é que ela não é tão maleável aqui na borda, ela é maleável mas não tanto quando as unhas postiças são maleáveis no leito delas, eu sinto que elas geralmente não incomodam, né o seu dedo quando você cola, essas que são menos maleáveis dão uma apertadinha a mais. Mas nada extraordinário também, tá, gente? Hora de colar o indicador e o polegar. Vou aguardar dar uma sacadinha e aí já já volto pra comentar com vocês a respeito dessas unhas aqui. Gente... Eu terminei as minhas unhas e eu simplesmente estou sem palavras. É uma unha básica rosa mate? É uma unha básica rosa mate. Mas é a unha básica rosa mate mais fácil que eu já fiz na minha vida. Tipo assim... Mais rápido, juro pra vocês. Eu tô em choque, incrédulo. Fora das câmeras, eu usei uma lixa lavável da OPI pra lixar a pontinha das unhas. Porque toda unha postiça vem com aquele acabamentinho mal feito, né? Que você tem que lixar. Porque geralmente, a maioria das pessoas corta as unhas postiças. Eu não corto, porque pra mim, esse tamanho aqui de unhas postiças já é o tamanho perfeito. É o tamanho que eu mais gosto de usar. Óbvio que às vezes eu venho com uma palhaçada aqui, outra ali. Com uma unha absolutamente gigante. Uns quadradônulos que eu tenho, assim, enormes. Mas o meu tamanho de unha padrão, assim. É esse aqui, gente Pra mim esse tamanho aqui não é nem pequeno demais, nem grande demais Finalizei também fora das câmeras com um esmalte fosqueador da Impala, né, gente? Aquele que eu uso sempre aqui no canal O cobertura extra fosca, sacagem ultra rápida da Impala Que eu amo muito Pra dar esse efeito de unha baby pink, rosinha bebê fosco Que eu acho maravilhoso Nossa, gente, meu tripé aqui tá meio solto E eu achei simplesmente perfeito Na aplicação eu tava reclamando pra vocês Que eu tava achando que a base da unha não era maleável o suficiente pra se moldar na unha, realmente você tem que colocar mais força em algumas unhas, principalmente do dedo, dos dedos, no caso Mindinho, eu senti que doeu um pouquinho na hora de colocar, mas isso passou, e eu sinto que justamente essa resistênciazinha a mais na hora de você aplicar a unha postiça na unha meio que dá um clique que segura ela de um jeito mais interessante do que outras que eu venho testado ultimamente uma palavra que eu tô repetindo muito nesse vídeo é maleável, gente, mas é porque pra mim uma unha puxista boa, a base dela tem que ser maleável e a ponta tem que ser dura, e essa aqui é a ponta Realmente é bem dura e a base, ela é não tão maleável quanto eu gostaria, mas ela é o suficiente. Então, realmente, eu gostei muito dessa unha. Esse vídeo aqui é só uma das primeiras impressões de unhas aleatórias que eu comprei na Shopee, tá, gente? Esse vídeo não é uma resenha fundo, até porque eu nunca nem fiz resenha de unha por isso aqui no canal. Mas é mostrando pra vocês algumas das unhas que eu comprei. Eu já usei várias marcas de unha. Hello Mini, Z, New York. Enfim, gente, conta aí pra lista. Mas essa aqui que nem marca tem, realmente, só nail salons mesmo. Uma coisa, tipo assim, super genérica, sem marca mesmo. Fez um trabalho muito bom. É a melhor unha que eu já usei na minha vida? Obviamente que não. E obviamente que eu não tava esperando que fosse, né, gente? Eu paguei baratíssimo nessas unhas. Vou até confirmar aqui pra vocês quanto foi que eu paguei, gente. Olha, gente, nos seis pacotes de unha, tá? Eu vou até colocar todos na minha mão pra vocês verem mais uma vez. Mas o frete que foi pra cá, o Maranhão, eu paguei R$63,18. Então eu vou dividir com o valor do frete já. Só pra vocês terem uma ideia. Dividido por seis, ficou por R$10,50. 53 centavos cada pacote desse, gente. E cada pacote você consegue fazer a unha 10 vezes, porque vem 100 unhas postiças. Então essas aqui eu consigo fazer 60 vezes. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser, mas esse vídeo aqui não é publicidade, tá, gente? Eu não tô ganhando um centavo pra fazer esse vídeo da loja, nem do vendedor, nem da Shopee. Só tô mostrando pra vocês mesmo, gente, porque eu achei bem interessante. O formato também eu não tive trabalho de nada, gente. Eu não mexi em nada no formato dessas unhas aqui. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, se vocês tiverem dicas de... Outras unhas me mandem também pra eu ir atrás, pra eu ir comprar e pra eu trazer aqui pro canal. Porque eu realmente gostei bastante dessa ideia de fazer vídeos de unhas que eu comprei na internet. Se você gostou do vídeo e das minhas opiniões, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Segue nas minhas redes sociais. Eu sou arroba no Instagram, Twitter e TikTok. Com tudo isso dito, acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you! I'm <music> so